E aí Guerreiros e Guerreiros Soldados aqui novamente trazendo para vocês a terceira parte dos roletando nas caixas ddb que já passaram no adversário então vem comigo vem pancante vem ninim vem que eu tô boneco também hein é rapaziada lembrando que esse é o terceiro vídeo tá se você não assistiu o primeiro nem O primeiro vai estar tá aqui. E o segundo vai estar tá aqui no cardzinho. Aqui do lado, aqui, aqui em cima. aqui Então, se você perdeu o seu boneco. Se não viu o roletano, vê lá. Tá? Então, eu reparti em três vídeos. Porque são muitas caixas. E se eu fosse gravar tudo num só vídeo, ia ficar muito grande. Então, eu reparti em três para ficar melhor pra vocês verem. Pra não ficar algo cansativo. E até mesmo, né? Pra ficar. Ter conteúdo pra vocês assistirem durante os dias tá lembrando que essas caixas ddb tá que que caixas que voltaram para o crossfire é, durante esse mês de outubro ele vai até dia 30 só tá se não vai até dia 30 então só esse mês é sazonal então se você tá precisando aí se você queria fechar algum kit ddb você tem até o fim desse mês para estar tá roletando e tentar ganhar o seu item aí a sua MN tão sonhada tá bom lembrando para vocês que zp rápido fácil cai na hora sem demora e sem complicação o link para tiro vai estar tá aqui na descrição é o nosso patiro e amigos zé louco zé louco zp vende zp vende cash vende google play vende cash para qualquer jogo que você joga atualmente Tá bom só chegar lá e falar, Zé, quero comprar aquele, aquele ZP premiado, quero comprar aquele cash bolado, que você o, o Zé vai te atender nota mil e aquele, aquele cash rapidão e confiável pra você, tá bom? você chegar no Zé, tamo junto, tamo junto, meu não é possível, o que, que eu fiz pra 2018 que eu não ganhei nada, não é vamos 2018. Pai, esse coitinho, esse coitinho, eu tô ficando com medo. Não ganhei nada. Não ganhei nada. Calma. É agora, hein? A última. É a última. Na última. Lá. Nossa, roletei na 2018. Agora vamos roletar na... Eu vou levar 3 em cada. Então eu em 2018. Agora eu vou alertar na caixa das bichas 6. Vamos lá. Será que eu mudo o servidor? Não. O time que tá ganhando não se mexe. Vamos lá. Se eu não ganhar nenhuma nessa. Aí eu troco o servidor. Mas até então eu tô no Agulhas Canal 9. Tá bom? Vamos lá. Tô ficando com medo. É BONECO DE GELO! E eu tô bonequinho, já não posso mais Ficando comendo E aí rapaziada, vocês que estão aí Vocês roletaram, vocês é, Tentaram e arriscaram vale caixa, vale ticket Vocês compraram caixa para roletar na DDB Que arma que você ganhou? Comenta aqui Deixa aqui embaixo, aqui no, no, nos comentários Qual arma você queria ganhar e não ganhou qual você ganhou e não queria? Tá? Deixa aqui que eu quero saber. Quero, quero ver se você é que nem eu infame. Que dá sorte no azar. Olha, quando ela começa a me pancante aqui do lado. Olha, quando ela começa com essa, com essa brincadeira. Nunca acaba bem. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Olha. Já não posso mais. Olha! Pão, Vamos lá! Vem que vem! Vem, neném! Vem que eu tô boneco também! Essa caixa das bichas vocês tem o quê? Eu nem vi, eu tenho que ver lá! A 2018 e a 6, né? Paz! Paz! Já foram 35 caixas! E eu tô neném! Eu tô boneco, até agora nada, ela só fica me provocando, e nada parceiro, olha, tá querendo hein, quando ela começa, ah, olha, Daquela... aquela bugada punk, aquela bugada monstra, tô ficando com medo, falta 10, ah, tem que vir meu parceiro, ó, oh. é. é, a gente vai ter que trocar o servidor, a Maria... A mágica acabou. Agora é escandal da fé. Da <risos> <risos> última, imagina. Da última. <risos> quase da última. A WBCA. Eu acho que eu já tenho. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Tô ficando com medo. Vamos lá. Qual que tinha aqui? Deixa eu ver que eu não lembro. Qual que tinha aqui? 2000 e... 2017 2017 não coloca não, não mano. essas caixas tudo louca que 2018 ah, 2018 nossa, ganhei nada Esse aqui, ó. acho que não ganhei nenhuma dessas 2018 tinha isso caixa 6 o que? aqui, ah, isso aqui ó WMC, M4C, Búfalo, só isso a Búfalo tem e a lua, agora a lua sombria, vamos tentar ganhar a pistola e o soco, o soco, morteixo, né? Agora a última, vamos lá. Vem, não vou sair, vou trocar o servidor. Será que eu tô falando, tô falando Melda? Vou, vou pro a Guerra na Céu, vamos ver. Vamos ver se vai pancar. A Guerra na Céu é o canal 9. Seguindo a caldo do, dos 9. Vamos lá. Então a última, Lua Sombria. Lua Sombria. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Tô ficando com medo. Será que nós ganhamos fecha o kit? Será que nós fecha o kit? Se eu ganhar a DDB. Se eu ganhar a pistola. A pistola é a WM, né? A pistola é a WM, né? Uh! Tô ficando com medo. Mister é mister segredo. Olha, começou, hein? Olha! Ela tá querendo, hein? Oh, rapaz, bugou. Viciou. É agora. Pum! Ah, faltou, faltou dizer a, a, a palavra-chave. Vem que vem. Vem neném. Vem que eu tô boneco também. E agora? Meu Deus. Pai, nunca mais eu ganhei nada na, na, na, na, na rodada. Rodada. Rodada grátis, sei lá, rodada prêmio Mais chance, né? Vamos! ver a tem a pista pistola para pi eu sou coisa que eu tenho tem que pista pistola WM vem que vem vem Neném vem a falou que boneco não tem a búfalo não Bufalo falou uma pistola Pista Bufalo é uma pistola Bufalo Bufalo Biu Biu Biu Bum Olha Vem Vem que tem Vem Neném Vem que eu boneco também. Vem que eu já tô ficando com medo. Ó. Rapaz. Faltam 10. Faltam 10. Faltam 10, vai ser. Faltam 7. Faltam 6. a última ah do lado mano é era para ter cuidado a guele 9 então é isso rapaziada aqui acaba a série de três vídeos roletando tá bom então se você é, não assistiu o primeiro o segundo vai estar tá aqui em cima ou aqui embaixo o cardzinho para você assistir tá bom e, lembrando que essas armas, essas caixas são sazonais, está no mercado negro até o dia 30 agora de outubro Se você está assistindo esse vídeo depois, provavelmente já acabou, já saiu, agora é só ano que vem E aí, me diz pra mim, você ganhou alguma coisa? Você ganhou a DDB que você queria? eu comprei as caixas DDB, mas ganhei o que eu já tinha Comenta aqui, soldado, eu comprei a DDB, mas no game foi nada, no game foi, foi itens bem legais Comenta aqui também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, um grande abraço, e lembre-se, por quê? Porque se é game, é uma guerra, Mano, deixa eu ver, ah, essa aqui não, não muito, mas essa aqui, cadê? Pô, a lua Sombrinha, eu queria, pelo menos a, a, a, a búfalo, acho que eu tenho eu tenho o soco, eu tava WM e a búfalo aqui pra fechar aqui, mas é, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, tá bom, mas tá ruim, e assim vai, tá bom? É nóis, fiquem com Deus, grande abraço, não esquece do like, se inscreve se você é novo, seja bem-vindo, tamo junto boneco, chupa bife, fui!